Olá, tudo bem? Eu sou a Isabel, bibliotecária do IFSP, Campus Capivari, e hoje vim conversar com você sobre o nosso retorno às atividades a partir do dia 21 de fevereiro. Vamos falar sobre empréstimo de livros, devoluções e sobre os demais serviços oferecidos pela nossa biblioteca. Acompanhe no vídeo. Olá, tudo bem? Espero que sim. Aqui é a Michele, sou bibliotecária do, do IFSP Campus Capivari. Nesse tutorial iremos mostrar como realizar a solicitação de empréstimo via Sistema Pérgamo. Então, estou aqui na página institucional do IFSP Campus Capivari. Aqui no início tem um link para o sistema, então é só clicar em Pérgamo. Abriu a janela do sistema e agora o que eu preciso fazer é o meu login. Preciso me identificar na plataforma. Se for aluno, seleciono o campus, digito o número do prontuário e a minha senha. Para servidores, eu clico em servidor, o número do prontuário com o CV e a senha. A senha é a mesma que nós utilizamos para acessar o sistema SUAP. Então, aqui já, já me identificou. E, nesse momento, eu faço a pesquisa. Vamos supor que eu quero pesquisar sobre história do Brasil. É importante selecionar a unidade de informação, Capivari, no nosso caso, senão serão recuperados os materiais de todos os campos do IFSP. Se vocês quiserem saber mais sobre como pesquisar no sistema Bergamo, todas, aprender sobre todas as opções de consulta, no nosso site institucional tem tutoriais sobre esse assunto. Então, eu digitei aqui meu termo de pesquisa, clico em pesquisar. Após a exibição dos resultados da pesquisa, procure pelo título desejado e clique em solicitação de empréstimo. Agora, nessa janela, nós preencheremos ou não alguns campos, como, por exemplo, os campos 1, 2, 3 e 4, nós só preencheremos em casos de livros que possuem mais de um volume. Aqui, no caso, é volume único. Os campos 5 e 6 são preenchidos automaticamente com os nossos dados de login. Nos campos 7 e 8, nós selecionaremos o nosso campus, Capivari. Telefone. Digite um número de telefone para, para contato, né, caso necessário. E o e-mail. É importante você colocar um e-mail que você utilize sempre, pois esse será o nosso principal canal de comunicação para, para, para a solicitação desse serviço. Aí é só clicar em confirmar. Será exibida a mensagem de que a solicitação de empréstimo foi realizada. E agora basta você aguardar o contato da biblioteca via e-mail, informando o horário e a data que você precisará comparecer no setor para efetuar a retirada do livro ou dos livros. Lembrando que se você quiser emprestar mais de um livro, esse procedimento será necessário para cada um dos itens. A devolução dos materiais é super simples. Você vai precisar vir até a entrada da biblioteca, embalar o material numa sacola plástica ou envelope e depositar na caixa de devoluções. Abra a gaveta, coloque o material dentro e feche. Um membro da equipe da biblioteca irá fazer a coleta desse material e fazer a devolução no nosso sistema Pégamo. Infelizmente, a permanência e circulação de pessoas dentro da biblioteca não será possível nesse momento. Para solicitar outros serviços como renovação de empréstimos, reserva de materiais, ficha catalográfica e declaração de nada consta, você pode estar consultando os nossos tutoriais no site institucional. Em caso de dúvidas, mande um e-mail para a gente, cbi.cpv arrobo fsp. late night circle ca